Mano, isso é incrível, isso é incrível, sem caô, olha isso, eu não consigo me sentir nascer sim, não consigo, de verdade rapaziada Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara Tira a cara galera Tô aqui, aqui, aqui, aqui. aqui. Espera aí, tô indo. Oh. Espera aí. Nossa, mano.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 Definitivamente, guys, o teto da Cersei 1 foi alcançado. Não há como, na engine atual, algo mais bonito que isso, algo superior a isso, ser criado. Olha essa parada, rapaziada. Olha essa iluminação, meu pai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Um novo mapa, uma nova proposta, um limite que foi alcançado. Disparadamente, o mapa mais bonito do CSGO. Definitivamente, o máximo que conseguimos extrair. Da Cersei 1, olha isso rapaziada Olha minha flip Safira, como brilha o pai amado. Mas Kian, você já não tinha dito a mesma coisa em um vídeo de 5 meses atrás? Sim, rapaziada. Porém, aquele mapa, no caso, o mapa Prime, mapa que inclusive pouco tempo depois do meu vídeo foi adicionado de forma oficial no CSGO pela Valve. Enfim, aquele mapa Prime se passava num tempo chuvoso. Então, embora o seu criador tenha conseguido atingir o máximo do que se pode produzir dentro do CSGO com os limites da Cersei 1, a paisagem, sim, poderia ser admirada dentro do mapa, porém, se o mapa fosse ensolarado, poderíamos admirar muito mais o mapa Prime. O que não é o caso do mapa Taicos, Um mapa extremamente bem iluminado E, embora nos detalhes Para alguns, ele não esteja no mesmo nível Do mapa Prime, o que na minha opinião é discutível De verdade, eu acho que sim Dá pra comparar, pô, dá um ligue Essas folhas caídas sobre essas estruturas Enfim, você pode sim Achar o mapa Prime mais bonito, mais bem detalhado Porém, a iluminação Do Taicos é a mais bonita de... Todo CSGO. Não tem como. A maneira que ela é distribuída, até onde teoricamente é escuro, onde tem sombra, que é aqui no caso, você consegue notar a diferença e a superioridade para os outros mapas do CSGO. Mapas comuns, como Ancient, Anubis, Mirage, Dust, então, Overpass, em comparação com esse mapa, parece CS:Source. CS, CS 1.6. O mapa TAX foi lançado no dia 2 de setembro desse ano de 2022 e teve uma última atualização no dia 22 de novembro. E é um dos preferidos da Valve para entrar de maneira oficial no CSGO em uma próxima grande atualização. Afinal, em grandes atualizações, mapas novos são adicionados. Foi assim com o Ancient, foi assim com a própria Anubis. Óbvio que de início ele entra para o CSGO, mas não para o Mapco competitivo. Porém, não deixa de ser um grande candidato, né? Afinal, quem esperava Anubis no Mapco competitivo no lugar da Dust 2? Então, existe um mundo. Esse mapa ele foi criado para um competitivo 5 vs 5. Aqui é a base TR, e é muito legal porque você tem uma opção de trocação rápida no meio, logo aqui, de verdade, rapaziada. Aqui é a base TR. Aqui já é o meio Aqui é a base CT, na minha opinião a área mais bonita do mapa, enfim E aqui é o meio Ou seja, há a possibilidade de uma trocação muito, mas muito rápida entre T e CTs Enfim, continuando, seguindo aqui pela esquerda, o bombe A E aí você tem essa movimentação, que não é uma movimentação muito fácil de se fazer Mas eu consegui de primeira Enfim, que aí você consegue picar o meio Só que você tem que tomar cuidado com aquela região ali Porque os terroristas conseguem entrar aqui dentro dessa casinha virar à direita e pronto eles já estão no meio porém por um outro caminho né eles já entram mais avançado e virando para a esquerda eles dão aqui nesse caminho de rato Vou chamar assim. Essa região é o MF. Subindo por aqui, você tem uma primeira opção de acesso aqui ao bombsite B. Só que para chegar até aquele caminho, saindo do rato, você tem que passar pelo MF. Esse é o MF do mapa. Mas a outra possibilidade de chegar aqui no MF, que no caso é vindo por trás da base T. Inclusive, você pode fazer essa movimentação aqui para ficar por cima, né, de maneira um pouco mais segura. E aí você pode subir essa escada, como você pode fazer esse parkour, enfim. Mas é outro lugar de trocação rápida, óbvio. Você pode entrar no bombsite B pelo MF. Né, e aqui um erro do mapa, pois ali está escrito Bombsite A e no minimapa tá B né, Eu levo em consideração ao que está no minimapa Só que aqui também é uma região muito perigosa, porque vejam bem, a base CT é aqui Indo para o site B, eles têm acesso aqui já ao MF Como também aqui eles têm acesso a essa entradinha do meio Vejam só. Mas, com essa zona dominada, dá pra pegar o pezinho dos oponentes aqui. E tanto os Ts quanto os CTs podem utilizar isso, depende muito do contexto do round. Como também os CTs podem pegar a entrada do bombsite B por aqui, né? De maneira mais protegida. Pegar o pezinho dos caras entrando MF. Mano, esse mapa é sensacional. E ainda tem essa posição aqui, ó. Olha isso. E olha. Olha isso que lindo, mano. Cara, mano, isso é incrível. Isso é incrível. Sem caô Olha isso. Eu não consigo me sentir nessa RC1. Não consigo. De verdade, rapaziada. É a cena mais bonita que eu já vi no CSGO em mais de seis anos aí jogando o game. Meu pai amado, estou impressionado, juro. Continuando aqui. Enfim, o site B. Vários lugares pra você marotar. Enfim, é um site fechado. O site A tem a entrada pelo meio, né, pela base, obviamente. Como também tem um outro caminho de rato aqui. Meio esquisito, né? Diferente. Não é muito comum no CSGO. Essa outra entrada, que é a mais comum... Né, basicamente Como já disse, os TRS nascem aqui Eles podem esmocar essa porta para a bomba não ser espotada passando pro ar E eles entram nessa região aqui da Pedra Filosofal, né Ou a Red Story do Vinicius 13, tanto faz E aí eles conseguem até o Bomb Site A Mano, o mapa é incrível, de verdade Óbvio que tem muita coisa para melhorar Mas vamos testar na prática Porque na teoria tá lindo maravilhoso E na prática? Então jogaremos agora o primeiro competitivo nele Vamos ver aí no que dá Se você gostou do mapa, eu já peço o seu like A sua inscrição para me ajudar a bater o meu de inscritos Falta pouco, é o meu sonho Enfim, vamos pra partida Vai B o Power, Power Ranger. Tem amarotar aqui essa. Vai lá, puxa rato lá. Tem B, Pode B, pode B. Bzinha constou. Peguei um Costa, vou pegar essa Glock aqui. Hum, merda. Tem alguns merda aí. Hum, hum valeu. Dog, chega lá na P, rapidão. Chegar na B? Cadê o pé? Você é o, você é o doutor. Mostra lá o pé. Vamos ver o pé do mano, hein. Eita. Ah tá, entendi, fica aí Eita, calmou Nossa, pode deixar o pai Pode deixar que o pai tá bem Boa, Gabi. Pode ir lá, se quiser, mano Só não deixa entrar na base aí Mano, pezinho interessantíssimo, velho Vale a pena guardar, hein? Puta então. Tem outro um dinheiro? Pô. Caraca! Ué? Aqui dá pra guardar, velho. É, tira a arma, tira a arminha. Os caras estão minerando uma redstone aí do Mine. Essa é uma cara oh! escondida. Um! Dois! Nice. Deixa eu ver se vai também. É, é é é é ninguém instante. guardou. Vou pegar essa alpa aqui, mano. Pode voltar lá pra B ou pra Ranger. Ô, Gov, me dá um pé naquela caixa ali do meio, ó. Aquela da esquerda ali. Passa pulando aí, ó. Dá um pé aqui, ó. Hum, Até um Hum, tenho aqui ver? já. Filipão, ah. por que você tá base, Filipão? Nossa base. Não, o cara parou do meio, mano. Pegou minha fama, acho. Quase 70 já 71 Quase 71 Mais um, mais um, mais um, mais um meio Tá corrente lá, velho Tá aí, Filipão Pode pegar a bomba, guys Mano, ele não vai comer essa smoke Boa Oh, deixa eu ir lá pra B, Gov, vai meio aqui O Amarelo, me dá aquele pezinho de novo Opa. Bem rápido aqui, Goff. Cuidado escuro também, Goff. Cuidado escuro também, Goff. Nada aí, O cara me travou aqui, mano. tem, Meio também. meio. Entra B, guys, pode ver. Passou já, amarelo. Passou, passou. Opa! Tá de aqui no meio. Matei um B, matei um A, quer dizer. Ah, essa movida é muito difícil. Caraca, mano. Acho que dá uma avançada tu viu aí, dog, na direita. Na direita, no meio. Entrou meio, entrou meio. Dog, no meio. Só se fechar aí, galera. Boa, boa, boa. Ah, não planta, confia. Tá. tá lá, 99, mano. Vagabundo! 99. Vagabundo. É. Na <risos> na Linda. defusa. Ah, Pega essa depois também. O que é que tá <risos> O último round, é importante a gente ganhar aqui. Nossa, vou um mano. Tem que se locomover meio. Primeiro, virar para o canto. Meio, fio, meio, fio. The flashback. Tem um op cravado aqui. Tem meio aqui. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Tô fantasiado meio, tá de mira. Tira a cara, galera. Já cheira gente, gente. Cuidado aí galera Só so, mano. Vendo choque, aqui, vendo choque. Espera espera. Não, não, não carnal, não, não da cara, espera. Não, não, não, não, não foi. Calma. Calma, espera, espera, espera, espera, espera. aqui tá boa. Só se esconder aí, mano, só se esconder. Come a mentira dos caras aí. Acho que vocês ser conseguir aí agora mano Pode voltar aos. Ai, caraca. Faz o cruzado aqui, ó Costa, costa, costa aqui Ai Linda Linda Caraca, eu nem sei de onde eu tomei esse tiro, mano Acho que agora eu sei, acho que o moleque tava lá em cima Nossa, amarelo, tudo Não, não, eu vou ter que jogar primeiro Passou bombe. em ah, cima. Ai, tá, tá no pé, véio. Tava no pé. Mais um, mais um, mais um. Bom, Nossa foi, foi, foi, foi, senhora, passou. mano. Caraca, com 4 de vida eu consegui alinhar os caras. São os deuses do CS, rapaziada. São os deuses do CS. Tá avançador, mano, não Tira a cara, galera. Tira a cara. Faz barulho, aí, Consegue fazer barulho? Você tem que jogar primeiro, Verde. Você já tá morto mesmo. Peguei. É. Mais um, mais um. Mais um. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Ai meu Deus, aí é foda. Óbvio. Não vale a pena um chat saber, não. É isso aqui, aqui. Pega aqui a que eu tô morto desse espelho. Tem dois avançados meio, mano, eu acho. Avançou na base. Aí não dá, mano. Que, que é isso, mano? Que loucura. Valeu, valeu. Valeu, rapaziada. time